Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marco Figueiredo e este é o RCX Drone. Já há algum tempo que eu não tenho recebido encomendas por causa daquele problema de estar tudo congestionado uh, no Reino Unido. Uh, mesmo vindo para o Correio Normal, demora sempre mais tempo a cá chegar agora. Mas já começo a receber informações que já está tudo a entrar à normalidade. E como já está tudo a voltar ao normal, já começa a chegar encomendas. E hoje recebi, mais uma encomenda. La cucaracha, la cucaracha. Vamos ver o que é. Ora, uma embalagenzinha. Assim pelo aspecto, parece que está bem protegido o que está lá dentro. Nem sei como é que é de abrir isto. Agora continua a não dar para ver o que é que está aqui dentro, mas eu sei, e o que está aqui dentro? Está difícil. Ah. Qualquer pessoa que ame este hobby vai precisar de uma pastinha destas, de uma caixinha com este tipo de, de peças, e ele não abre que ele está aqui a... Com fita-cola. Tenho que tirar a fita-cola mais tarde. Ora, tenho desde anilhas. Dá sempre jeito. A porcas. A dar sempre a perder as porcas. Parafusos compridos. Parafusos mais curtos. Parafusos ainda mais pequenos. E porcas largas. Porcas mais largas ainda. E ainda mais larga. Isto basicamente são os pilares. Ora mais porcas. Porca com parafuso. Aqui com porca com parafuso cada vez maiores. E isto qualquer amante de aeromodelismo onde uso placas pequenas como NAS 32, SP Racing, hum, as F4. Entre outras, vai precisar bastante isto É um kit pequenino. Eu na altura comprei numa promoção. Já não está ao mesmo preço que eu comprei. Já está a 2€ mais caro. Mas mesmo assim, tem bastante peças. É, aqui estão 15, aqui, estão 15 aqui, estão, 15, aqui estão 15, aqui também estão 15, aqui também estão 15, aqui também estão 15, aqui também estão 15, aqui também estão 15. Aqui estão 60. Eu acho que estão é ao contrário. As 60 estão deste lado. E as, por... e as anilhas são para i20. Pela quantidade, e depois aqui 15 parafusos cada. Ora, é um cano estojo, qualquer um de nós precisa, para quem gosta do hobby. De facto, uma pessoa sempre a precisar destes passadores para manter as controladoras mais juntas ou mais afastadas do nosso frame. Ora, como veem, são todas em plástico, desde as porcas, anilhas, parafusos grandes, médios pequenos. Porcas grandes, maiores ainda, maiores, que são os pilares, não é? Depois aqui tem as porcas com os parafusos na ponta. Ora, onde podemos colocar? Aqui. Ora, como veem, isto é para isto, para quem não sabe. Que é para depois termos aqui sempre aqui a nossa controladora separada do resto. Aqui tem a controladora. Este drone é um ESC de 4 em 1. E aqui a placa de distribuição de energia e controle de energia. E ficamos assim tudo arrumadinho. Com este kit nunca nos vai faltar material para a gente pôr o nosso... Drone, corridas e não só Porque eu estou a usar estas placas nos outros projetos Onde não são nada de corridas Onde vou usar aqui as anilhas, as porcas e aqui o material todo Aqui da caixinha Também não há muito mais para falar sobre material O material parece estar bem construído, não há assim Tem um bom acabamento, não há nada que eu possa dizer Olha, está mal feito ou isto não tem um bom aspecto É de plástico, é uma caixinha simples não tem um custo por ir além e é sempre bom, para quem gosta do hobby, ter disto em casa. E mais, agora estou a ver que isto está para sair. Podemos usar a caixinha para o triplo de coisas. Por isso, continuem atentos e até já.